Neste vídeo, apresentarei 25 conselhos de um pai rico. 1. Um, estude. Não para ser empregado, mas para ser empregador. 2. Tenha metas financeiras. Poupe e invista em algo que gere lucros. 3. Guarde no mínimo 10% de tudo que você ganha ou te oferecem. 4. Evite gastar antes de ganhar. 5. Compreende que o governo não é obrigado a te empregar. 6. Compreende que só pessoas que desenvolvem habilidades conseguem ter uma vida próspera. 7. Aprende que o rico é aquele que ganha a vida resolvendo os problemas dos outros. 8. A coisa mais difícil no mundo é ser pobre, é uma humilhação diabólica, então não seja. 9. Compreende que o dinheiro corre de quem corre atrás dele. Não trabalhe pelo dinheiro. Deixa ele trabalhar para você. 10. Reconhece que a ausência de dinheiro adia os sonhos de verdadeiros heróis. 11. Dinheiro se trabalha, se poupa, se investe e depois gera fortuna. 12. Saiba que o primeiro passo para a riqueza é a poupança. 13. Filho, se você fazer 4 anos a poupar, no quinto ano você será o homem mais rico do teu bairro. 14. Um segredo que as pessoas não sabem é que primeiro você precisa ter plena consciência de que você existe e existirá, porque só assim você saberá a utilidade do dinheiro. 15. Todo o consumo que fazes deve ser planejado e consciente. 16. Fica distante de pessoas, coisas ou ambientes que não te permitam chegar à riqueza. 17. A Deus não se pede dinheiro. A Deus pede-se sabedoria para ter uma vida próspera. 18. Seja rico. O mundo já possui pobre demais. 19. Compreende que não adianta ter uma relação se não consegue ter uma poupança. 20 Os fracassados vão dizer que o dinheiro é a fonte de todo mal. Eles esquecem que a vida deles é tão péssima por causa da ausência de dinheiro. 21 Seja rico. Construa empresas, empregue as pessoas e agradeça sempre a Deus pelo dom da vida. 22 a Amizade é boa quando ela te traz força, prosperidade e coragem de chegar ao topo da vida. 23. Não precisa comprar coisas só porque está na moda, poupe sempre que a moda chegar. Depois, invista o tal dinheiro em uma loja para todos virem fazer compras. 24. Não se preocupe em trabalhar para o governo de modo a ter uma aposentadoria. Bill Gates pode completar 100 anos sem trabalhar e terá todo o dinheiro suficiente. 25. Meu filho, visão sempre venceu diplomas. Se você ficou até o final, peço que se inscreva, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos e comente o quanto ele foi importante para você. Agradeço pelo feedback e até o próximo vídeo. Um grande abraço!